Oi pessoal! Olha só o que eu trouxe pra vocês de novo! Uma receitinha de dar água na boca. Me diz, se não dá água na boca, só de olhar! E o melhor de tudo isso é que esse suco que eu vou ensinar pra vocês ele vai tirar sua fome, isso mesmo, você que quer emagrecer, esse é o suco tira fome um suco super saudável que eu vou ensinar pra vocês, que eu vou compartilhar então gente, esse suco além de ser super saudável, de ser super natural ele vai hidratar o seu corpo, vai tirar aquela vontade de comer isso é ótimo pra você que quer emagrecer e tem ação desintoxicante, né? Ele, então, imagina só, tudo isso em um suco só. Você quer aprender a fazer essa receitinha? É só continuar assistindo o vídeo que eu vou ensinar pra vocês. Então, vamos lá? Então, gente, pra nós fazer o suco que vai ajudar e atirar a fome e ajudar você a emagrecer aí os quilinhos que você deseja, a gente vai precisar apenas de cenoura. Aqui eu tenho uma cenoura é, picada, né gente? E aqui eu tenho um suco de um limão, um suco de um limão grande, tá? Um limão bem grande. E um pouco de água, um copo de água, tá? Agora a gente vai pegar tudo isso e vai colocar aqui no liquidificador. Mão e também a cenoura picada. Somente uma cenoura, tá, gente? Agora que já tá tudo aqui, a gente vai bater. Pronto, gente. O nosso suco já está pronto. Aqui no copo eu coloquei umas pedrinhas de gelo. Não precisa você coar, você vai beber do jeito que tá aqui, tá bom? Ai, olha gente, que lindo, né? Esse suco, além de ser muito gostoso...